Olá todo mundo, eu sou a Isa e eu acho The Sims 4 muito chato. E assim, é chato, entediante, mas no último episódio até que a gente teve uma diversão e hoje a gente vai continuar, tentar continuar essa diversão que a gente teve no último episódio, ver se a gente se anima, ver se hoje vai ser legal, tão legal quanto foi o último episódio que foi criando um sim, como eu falei, pra mim era a melhor parte do jogo criar um sim e agora a gente vai pro jogo em si, talvez não seja tão legal assim. Vocês já conhecem as regras, então vamos lá. Vamos encontrar uma casa para a Ramona e. Como é que é o nome da gata? Xena? China? China. Ai, vai. Não tô nem aí, a estação tá começando a essa escolha inicial, sinceramente. Ela quer é vida urbana, né? Eu tinha colocado vida urbana pra ela. Verdade. Então a gente vai ter que ir pra esse lugar mesmo viver num apartamento. Ah, eu quero viver no distrito da moda. Ah, mas eu queria um lugar... Eu já morei aqui uma vez na minha vida. Ah, eu não tenho dinheiro. Tá bom. Eu acho que eu já vivi em todos esses. Pra ser bem sincera. Deixa, eu vou ficar aqui mesmo, que eu já conheço. Porque é isso. Ai, vai, vai mobiliada mesmo. Eu tenho preguiça dessa parte. A gente arrumou o que a gente quiser daí. A Mulher, acabei de chegar. Ok, então vamos lá. Eu já morei nessa casinha aqui. Já co... Uma cadeira velha que nada. Já conheço ela. que a gente vai fazer por primeiro, já que a gente já possui uma casa, é falar com o gatinho e arrumar as coisas pro gatinho, né? Que eu esqueci disso. tem gatinho. Nossa, que falta boa. Cancela. Vamos dar uma reformada aqui pra essa cama que eu não preciso. Oxi, que uma cara. Vamos comprar algumas coisinhas pro nosso bicho. Aí ah, eu vou fazer um quarto pra ela. Um quarto sobrando, não sou obrigada a nada. Eu deixo aqui. Não queria que movesse pro inventário, não. Pode ir embora, tô nem aí. Vamos lá. Então a gente vai ter tudo de bom de melhor para nós querida Gracinha que eu esqueci o nome. Eu vou colocar esse aqui automático, tá, gente? Porque eu tenho medo de esquecer. E a caixinha de areia autolimpante. Tem estrago de pegada ecológica. Eu tenho que me importar porque eu realmente estava com. Eu não tava me importar com isso. Só pra ela ter um quartinho? Não, vamos botar a cama dela aqui no lugar dessa poltrona que não faz sentido na minha cabeça. Dá pra gente pisar em cima? Eu nunca sei. Bom, mas é um gatinho, né? Eu não precisa de uma camona né? Brinquedos. Arranhadores. Ih, não dá. Por que não dá? O que, que tem aqui? Ai! Quem que é isso aqui? Gente. Ai. Tá, será que agora dá? Ai, essa aqui não... A gente vai colocar essa Pronto, olha só Lindo, né? pronto tem um quarto só pra ela Vamos encher isso daqui Vamos definir um horário 12 horas, eu acho que tá bom Vamos brincar com ela E hum, oferecer amizade Ah, ela é muito fofa, cara Eu adorei Como é que é o nome dela? Xenon eu tô muito gata. Não, quero falar com você. Tá, o que a gente vai fazer agora é encontrar um emprego. Não, espera. Ela tem que brincar. Vamos lá, vamos escolher uma carreira. De Agente secreta. Falei que tinha. Agente secreta. Assalariada. Deixa eu ver as pessoas que tem aqui que eu não tô sabendo. Várias coisas de autônoma. Salva-vidas. Pessoal, mergulhador, Mergulhadora. Política, babysitter, negócios, mídias sociais, militar... Eu tô ligada que, que tem outras coisas muito mais legais que eu vou poder mandar, que eu poderia ir jogar. Mas eu quero que ela seja uma agente secreta, gente, é sério. Então, tá. Detetive? Não, não, não. Eu quero a gente secreta mesmo. Ok. A gente vai precisar de outro sim. Porque... Só ela, a gente vai ficar sem nada pra fazer quando ela for trabalhar. Porém... Por que, que eu fiz isso sabendo que isso ia acontecer? É porque eu realmente quis deixar o jogo chato só por causa do nome? Pra falar, ai, viu como é chato? Não. Até porque dá pra acelerar o tempo enquanto ela tá fora. Mas porque normalmente eu jogo assim. Normalmente eu faço uma sim só e jogo com ela. Então eu quis jogar do jeito que eu normalmente... Ai, jogo. Ela é ela territorial, né? Ai, não dá pra ser ela. Ui, que raiva. Eu quero saber como é que ela é. Não tem como eu ver. Esqueci do que, que ela é. E agora? Ah, tá. Ela vai bater na mulher já. Pode bater. Olha ela! Essa aqui é famosa. A miojo. Perdi meu gato. Perguntar essa sereia. Olha a bombona dela. Ah, eu esqueci de aumentar. Gente, eu vou jogar do jeito que eu normalmente jogo. Ok. Não, porque não é nenhum desafio, né? Então vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Tempo de vida dos Sims, longo. Ai, tem pouca coisa pra alterar aqui. Eu gosto de mexer no jogo inteiro. A gente precisa ter um filho. Normalmente é isso que eu faço. Eu jogo com uma assim só, eu faço só ter um casinho aí e ter um filho. Mas normalmente eu quero que seja uma filha. Se é um filho, homem, daí eu já não quero mais jogar. Mas aqui a gente vai tentar de tudo. Isso, chuta todo mundo. Ah, é gênio, né? Então, vamos conversar então. Vai começar em 19 horas. Pesquisar a inteligência... Onde que eu pesquiso isso, gente? Eu tenho que ir num, num lugar que tem computador, né? Ô, oh, meu pai, não sei mexendo tudo aqui. Tá, vamos lá então. Como que eu... Eu não quero gerenciar. Então acaba com esse treco? Qual oh, coisa. Não. Eu esqueci que tinha loading nessa desgraça. Que é o principal motivo de eu não gostar desse jogo. Tá, gente. Bora lá então, fazer alguma coisa, né? Eu quero ir a um lugar que tenha computador, não tem? Eu nunca sei. Bom, dá pra visitar outros lugares, né? Pera, isso aqui é uma área urbana também, não é? Museu, estúdio... Ah sim, eu só queria estudar. E eu não sei onde vai pra estudar. Galeria? É na galeria que a gente vai? Não, onde que tem computador grátis? desses três é tão superior. Ok, aqui não tem computador grátis, pelo visto. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Eu um computador grátis. Para pesquisar no um celular, trabalho. Assistir a aula de habilidade. Eu preciso comprar um computador? Eu estou nervosa a respeito disso. Não tem um botão pra eu fazer isso. Vamos pro parque então. Vamos ver se no parque tem. Isso aqui é um computador. Não acredito que não tenha computador. De você comprar. Não, eu acredito que a gente tenha. Ó, tem uma biblioteca aqui. Ah, olhar pra casa. Então vou ter que comprar um computador. Gente, eu tô, eu tô nervosa. Vamos voltar pra casa, então. Mulher, não um computador. De novo. Precisar de inteligência. Não, não começou. Já... Então a gente vai ter que começar. Então isso aqui, eu vou deletar, isso aqui eu vou deletar. Não tem nenhuma mesa barata, não, gente. Pelo amor de Deus. Tá. Meu bendito computador que eu estou brava por precisar comprá-lo, estou. Se não tiver como pesquisar a inteligência aqui, eu vou ficar carreira. Como que pesquisa isso, web? Glória! Achei, galera. Ah, tem uma mulher comendo na minha casa. Vai, Xena, briga com ela. Sai daqui! Tá, então ela vai pesquisar tudo. Ah, vou comer aqui pra conversar com ela. Entendi. Sai! Toda vez no PC, cara. Tá, vai começar em 13 horas o meu trabalho. Vou aproveitar que ela tá concentrada. E vou ver se ela pode pesquisar mais coisas. Enfim. É uma casinha boa. Ela só é pequena, mas eu gostei. Vamos até o nosso primeiro dia de trabalho. Vamos lá. Vai, dorme. Acordou às três da manhã. Ok, faz sentido, né? Já que ela é uma gente secreta. Ué, por que eu não consigo escolher? Ah, tá. Mulher, que demora pra comer. Por que tá bugado aqui? A gata acordou. Tá, deu tempo de comer, pelo menos. Ok. Ela não vai ter é que. Não sei se exercitar também. Ela foi trabalhar. Ah, ela foi trabalhar. <risos> Acabou, ela foi trabalhar. Ah, é da vez que eu falei que ela tá fazendo trabalho, né? Não? Ah, Socializar-se com colegas, porque ela não conhece nenhum colega. Socializar, depois assumir riscos. Ela tá concentrada. Ah, tem como votar, né? Eu gostei disso. É louco isso. Ah, na verdade eu queria. Trabalho soberbo. Qual será a Ramon? Nem quando a ação de vigência foi. Ai, que lindo. Ah, vou botar nessa daqui. Nem sei o que era, mas votei. Ai, fiquei com preguiça de ler, gente. Acontece. Tem que fazer o que? Tem que pesquisar a inteligência de novo. Bom, gente, foi esse nosso primeiro dia, né? Oficial. Acho que foi legal até, mas aí tá normal. A minha vida. Não sei, tá normal. Foi legal, passou bem rápido o tempo jogando. E eu não sei, a gente vai precisar encontrar alguma coisa diferente pra fazer logo, porque... senão a gente vai ficar nesse negócio de ficar indo trabalhar e ficar voltando pra casa pra sempre. A gente precisa realmente encontrar uma coisa nova pra fazer e talvez achar um namorado, um marido, uma namorada, uma mulher, não sei, ter um filho Acho que é isso que a gente precisa, na verdade porque daí a gente consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, fica mais divertido mas difícil de jogar essa porque eu queria me mudar primeiro Eu queria ir pra uma casa maior antes de ter um relacionamento mas, Na verdade, nem que ter feito, porque relacionamento dá tá pra pessoa ajudar na renda Bom Fala aí o que vocês acharam, comenta aqui embaixo coisas que eu possa fazer, dicas aí, coisas que eu posso fazer. Ela estando trabalhando como a gente se quer, eu manter ela assim. E eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixa o seu like, não esquece de deixar o seu comentário. Tchau!